Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Gente, já são mais de 10 horas 10h40, 11 horas da noite Eu tô aqui em cima da minha laje, vejo tudo escuro Hoje o capital inicial está tocando aqui na minha cidade E o local do evento é aqui do lado ó. Do lado não, aqui uns 200 metros da minha casa Não sei se vocês dá para escutar aí pelo vídeo E eu vou soltar o drone, o drone tá ali e vamos ver a filmagem que eu vou conseguir captar, tá? O, a imagem do, do drone não tem áudio, mas eu vou subir ele aqui vou tentar visitar. Dá muito like, é, deixa os comentários se inscreva aí no canal. Então vamos lá, vou subir o drone aqui e vamos ver a imagem que eu consigo pegar. Aí galera, eu não tenho, o drone já tá lá no alto, ó, eu não consigo ver aqui pelo controle, ó, tá dando interferência. Eu tô até com medo de eu perder meu drone Vou até chamar ele de volta Eu só vou conseguir a imagem Depois, ó, começou a apitar Depois que eu jogar lá no computador pra editar esse vídeo Vou chamar ele pra casa Eu liguei a, a função aqui É... Return. Coloquei a função return Ele tá vindo embora, ó Tá vindo automaticamente embora Então deixa muito like aí E vou... Já vou lá pro computador para editar esse vídeo e vamos ver Quase mais conseguiu captar aqui, viu? Muita interferência, dá para ver? Muita interferência mesmo. É capital inicial, né gente? Que tá tocando. Eu não sei se dá para vocês escutarem aí pelo só o, o som de fundo. Vai que os caras tem um anti-drone lá, né? Os caras são é os caras. Então tá valendo muito a pena esse like, ó. O drone tá vindo. Então mora que, que, que ele consegue chegar aqui. O drone tá chegando, o drone tá chegando, ó. Vou colocar pra vocês, ó. Olha lá, meu drone tá chegando, ó. Ó, o drone tá chegando aqui. Já vou correr lá pro computador. E vou ver as imagens. E colocar aqui junto com a minha filmagem. Pra vocês. Deixa muito like. E o vídeo. E o vídeo por enquanto é só isso mesmo, né? Na hora que eu estiver editando, ó, o meu drone chegando, o drone chegando, drone chegando, ó O drone tá chegando, galera Ó, o drone, tá che o drone tá chegando aqui, ó Ó, tá vendo? Passando junto com a lua aí, é o drone, ó O drone tá descendo E vamos ver as imagens Ele vai pausar aqui Ele tá no modo automático Ó e tá filmando tudo aqui, ó eu Tô falando E ele tá filmando lá, tá descendo aqui, ó Muito like, galera Eu me arrisquei De jogar meu drone lá Dá tá uns 500 metros de... Desculpa pela qualidade aí, que Eu não liguei luz nenhuma aqui Tô filmando na bruta aqui, ó Pelo tempo Ó oh. O drone tá chegando, ó Então, muito like mesmo, tá? Ó o barulho dele Chegando, chegando, chegando, gente Tá chegando Chegando, chegando, ó Ó, ó O grande chegou aqui, ó Ó que lindo aqui, perto de mim, ó Chegou Automaticamente Pousou Aí, ó Então Agora eu vou lá pro computador e vou ver a imagem que eu consegui capturar E tal, muito like E vamos ver o que, que vai dar, vou lá, vou lá, rapidinho Aí galera, já estou aqui no computador Agora vamos Vou abrir a imagem aqui para mim ver que eu captei com drone lá, né Se eu peguei alguma coisa realmente lá da, do capitão inicial é, Acredito que deu para escutar aí o, a música dele no fundo Quando eu estava gravando então, bora lá, deixa eu abrir aqui. E vamos ver junto as imagens que eu captei do drone. Aí, galera, a imagem do drone inicialmente é esse aqui, ó. Vou dar um play aqui pra ver. Ó, que foi o drone indo, ó. Carro de casa, comecei a subir o drone. Vou dar uma pulada aqui. Deixa eu acelerar ele um pouquinho aqui, né. A noite, cara, arrisquei, arrisquei e perdeu o drone, hein? O voo noturno. Quase a cega. Deixa eu aumentar aqui pra ver, ó. Ali a BR, passando as carretas. E bora. Olha a demora que o drone chegou. Esse é o meu bairro que eu moro. Vou até fica do outro lado da BR-101 ali, ó. E o drone continua indo, ó. Eu com todo cuidado, a BR ainda Ali, galera, o, o hotel já tá ali à esquerda ó, Aquele pé de meio arredondado, cheio de luz ó, Já dá para ver o hotel Olha o nome lá do hotel Vou colocar a setinha aqui para vocês verem onde que tá o, o hotel E o drone tá chegando Deixa. Nossa, cara, que imagem perfeita Eu tava lá fora no escuro, né? Agora tô aqui dentro de casa Com as luzes aqui a diferença aqui aqui ó, galera esse aqui é o hotel ó. olha eu vou dar um pausa aqui na na, na... olha para vocês verem galera a quantidade de carro não estou vendo ninguém só estou vendo carro esse aqui tudo ó, é o estacionamento do hotel pô comecei a pegar deixa like vamos dar continuado aqui ó Olha a quantidade de carro. Será que eu vou conseguir pegar um pedacinho do show? Ah não vai dar não. Tô vendo o palco tá coberto. Redescobri o palco. E pela tela do, do meu controle, muita interferência, não vi nada. Foi um voa cegas mesmo, ó. Nesse momento deu uma parada com o drone. Para tentar captar aí o show. Olha ó, ó, ó que mais. Beleza. Aqui onde tem essa seta que eu coloquei é o palco. Está coberto. Não tinha como ver eles não. Pena que meu drone não, não pega áudio. Vamos continuar aqui. Nossa imagem exclusiva. Hein? Consegui pelo menos gravar o local onde o capital inicial estava tocando. Está tocando. E deixa eu ver essa virada de drone. Opa, vou voltar um pouquinho para trás, voltar um pouquinho aqui. Na virada do drone. Vou voltar, voltar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Todo estacionamento. Muito carro, hein? O show tá, tá bombando lá. Aqui. Ali, dá para ver o nome do hotel, ó. O nome do hotel. Eu dei um giro muito rápido aqui. Esse vou fiz na escura, gente. Ali, ali, o nome do hotel. Tá aqui. Ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. ó. o nome do hotel. Esse aqui é o hotel do evento. E o máximo que eu consegui, acho que foi só isso mesmo. Vamos ver, tem mais gravação. Tentei procurar aqui. Girando um lado pro outro para. Pegar o máximo de imagem, já que eu não estava vendo pela tela, né? Eu fui pelo tato mesmo, gente. E o drone cumpriu, a, cumpriu aí a função dele, hein? Foi e captou as imagens mesmo. Só que tá vendo aí, não pegou ninguém, não está mostra, não mostrando ninguém. Não dá para ver as pessoas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu moro aqui pertinho do hotel, eles estavam lá. Fazendo um show, os caras são famosos aí, nacionalmente, mundialmente. Aí eu resolvi do nada é, levantar o drone para fazer as imagens aí do local do evento deles. Então nesse momento aqui eu acho que foi, esse momento que eu trazendo o drone de volta. Então deixa eu adiantar, é, tô trazendo o drone de volta. Ele já ficou muito tempo no espaço. Tô trazendo o drone de volta, deixa eu adiantar as imagens aqui. Ó, o mesmo caminho que ele fez ele tá voltando, ó ps 101 Ao contrário, ele está voltando para casa agora Deixa eu adiantar as imagens Deixa eu adiantar Ali, ó. Nossa, meu bairro é escuro à noite, hein? <risos> cadê? Cadê minha casa? Deixa eu adiantar Show de bola, mas está aí Fui lá, consegui é, Filmar o local do evento é aqui aqui é minha casa já está pausando aqui o drone está pausando pronto o drone que pousou e é isso aí galera tá aí as imagens que eu falei com vocês que eu tentei lá gravar o show do capital inicial pelo menos na área do evento é, deu para filmar foi um voo muito arriscado aí um voo noturno é muita interferência no drone como eu mostrei para vocês e quem gostou deixa aquele like Deixa muitos comentários, compartilhe. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E quem sabe, né? Dê muitas avisações, dê muita, muitos comentários. Eu posso estar voltando a fazer nisso em outro evento, em outras assim, e outras coisas assim. E deixa sugestão de vídeo aqui, gente. Que eu posso tentar fazer, tá? Então, o vídeo foi isso. Por enquanto, eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau.